Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil gente hoje estou em Gramado esse é o vivendas do Bosque eu vou te mostrar um apartamento mobiliário decorado altíssimo luxo aqui para quem não conhece Vivendas do Bosque tá no bairro o Bosque tá bem pertinho de uma escola se você tem filho vai vir para morada para ir de a pé e está a um quilômetro do centro da rua coberta aqui. Gente, detalhe tá Condomínio tem uma infra sensacional Eu quero te mostrar a infraestrutura primeiro E depois nós vamos conhecer o apartamento Vamos lá Olha só gente, vamos começar aqui, ó, piscina e sauna e spa Olha que maravilha que é isso aqui Você tem isso aqui dentro do seu condomínio de apartamento Aqui então tá o vestiário masculino, vestiário feminino Aqui a gente tem já gente uma jacuzzi aqui com hidromassagem Tem umas caminhas de spa Esse é o meu colega Antônio, que está me assessorando aí É o cara do botão, calma que você já vai entender Aqui tem mais uma, uma preguiçadeira, vamos dizer assim ó legal aqui gente tipo papel de parede verde Olha só aqui, gente. Ó. Piscina térmica, aquecida. E olha só. Olha a mágica. Se você só faz assim, ela liga. Ó. Um, dois... Olha que tá. To... <risos> Agora, se você só faz assim, ó, ela vai apagar, entendeu? Ó, um, dois, três e... <risos> gente, essa aqui é a piscina aquecida do condomínio Aqui é tudo de vida, gente, ó, bastante luminosidade Aqui tem mais um deck aqui assim E agora eu quero te mostrar a academia que tem o seu condomínio resort aqui na Serra do Rocha Gramado. Vem comigo Gente, antes de nós ir para a academia, olha só, eu esqueci de te mostrar Aqui nós temos uma sauna seca, gente, ó Prontinho, esperando você para fazer aquele banho de sal sauna, né? E olha o vista panorâmico aqui mais uma vez do, Da piscina, gente Da jacuzzi, maravilhosa Agora sim vamos mostrar a academia para você Vem cá Então, gente, agora nós estamos entrando na academia aqui do condomínio Já tem água gelada para você O horário é para você Não dizer que fez meia hora de e Fez só 10 minutos Aqui tem as bicicletas, gente Olha só que legal o lufote aqui, ó Você vai sentir uma celebridade com isso aqui Meu, caro. Aqui outra esteira, aqui tem espelho, os estão aqui, de frente para a avenida, para você cuidar o movimento. Aqui tem um espelho, para você ver se já emagreceu ou não. <risos> e aqui nós temos as cordas, gente, só para você fazer, sei lá o que faz com essa corda aí, mas você pode fazer. <risos> aqui é para fazer funcional, né, gente? Então, essa é a academia, tá bom, gente? Uh, e agora eu quero te mostrar o seu apartamento, vem comigo. Olha só, gente, acabei de entrar aqui antes de você salar, o salão de festa. Olha que espaço sensacional você tem aqui para receber os seus amigos. Você, além de ter uma sala de estar, você tem aqui uma sala de jantar, gente. Olha só, faz ali churrasco com todos os seus familiares, não suja o apartamento. Tudo isso está no condomínio. Aliás, o condomínio é R$ 750, reais, já inclui a água, gente. Olha que barbada. Aqui nós temos duas churrasqueiras, você pode fazer duas festas ao mesmo tempo. Pode fazer um das mulheres e outro dos maridos. <risos> né? Ah, Esposa e marido. Gente, olha só. Um balcão lindo, maravilhoso aqui, gente. Aqui tem uma chopeira. O motor tá aqui, ó. Só você puxar aqui, ó. E ser feliz. Aqui a gente tem uma torneira monocomando. Estilo cantor casual. Olha que chope com torneira de cantar. Daqui um pouco tem de cantando aí. <risos> Churrasqueira aqui com uma paigeira. Uma grelha que sobe e desce. Aqui espeto, gente, também... Eles são automatizados. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, não sei onde é que está o botão. Isso é uma tecnologia para fazer o um churrasco aí. Aqui a gente tem o segundo salão de festa, gente, do condomínio. Ó, Aqui a gente tem, então, cooktop, forno. A gente tem, gente, as geladeiras estão... passando. Tem uma ali. Aqui tem outro espaço maravilhoso para você fazer outra festa. Outra churrasqueira, outra geladeira. E outra sala de estar aqui com o cantar, gente. Esse é realmente... Um dos condomínios de edifícios, né? Com uma das infraestruturas mais top que eu já vi. Sem falar do padrão de acabamento. Agora vamos lá conhecer o apartamento. Olá, sejam todos muito bem-vindos então a mais um belo apartamento aqui da nossa querida Serra Gaúcha em Gramado para você que é novo por aqui meu nome é Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil né gente olha só parei aqui no hall de entrada só para te mostrar ali é a porta de entrada você entra já tem um espelho com LED aqui uma bancada aqui de mármore de fora a fora aqui integra com a cozinha também um espelhão de fora a fora aqui gente olha só que top ó vai de lá até ali na ponta temos um banquinho aqui né, uma poltroninha aqui um para douro e aqui é o living do apartamento olha aqui apartamento mais lindo gente parece uma capa de revista olha que top Aqui é a sala de estar integrada totalmente com a sala de jantar e com a cozinha que tá atrás de mim que eu quero te mostrar. Aqui na sala de estar a gente tem um ar-condicionado, televisor, lareira aqui, a é, álcool, gente, uma poltroninha, sofá lindo, maravilhoso, gente. E o apartamento vai ficar com tudo que você tá vendo. Eu vou abrir aqui. Olha só que lindo, gente, ó. Uh, aqui é uma sacada totalmente integrada, tá, gente? parece que o apartamento está lá na rua, mas é a... abre tudo isso aqui e fica maravilhoso gente, ó. olha só, aqui você tem vista para o bloco de trás, aqui do empreendimento, e aqui tem um playground gente, ó. aliás o empreendimento conta com piscina térmica, sala de jogos, academia, salão de festa, são dois salões de festa gigantes, como você viu no começo do vídeo aí, maravilhoso e esse apartamento de luxo gente tá à venda por um milhão setecentos e oitenta mil reais e estuda a proposta gente você pode estar tá comprando por financiamento imobiliário uma pequena entrada e parcelas aí a partir de dez mil reais com uma entrada aí gente bem baixinha quer saber mais chame o corretor aqui que nós vamos explicar detalhe por detalhe olha só gente aqui tem um luxo que me chamou minha atenção olha que legal isso aqui gente essas pedrinhas todas iluminadas né diferente aqui tem um detalhe com gesto gente ó que deu um charme para essa parede aqui aqui meu carol baseados em fatos reais sentado aqui para você ver tv tv fica longe ainda dá para botar mais uma mesa no centro se quiser aqui que fica top o apartamento ele tem duas suítes 104 metros de área privativa 146 de área total Duas vagas na garagem, meu caro, duas vagas na garagem, nós estamos falando de 1,9 quilômetro da rua coberta do centro de Gramado, meu caro. Aqui é praticamente centro, né? Olha que linda essa mesa de jantar. Novinha, gente, ó, nem foi tirado os plásticos ainda, ó. Aqui a gente tem uma, não sei que é uma cristaleira aberta, <risos> você colocar suas taças aqui, mais armários aqui, gente, em cima, ó, mais armários aqui embaixo também. E aqui, então, é a sua sala de jantar e a sua sala de estar. O apartamento tem água quente, gás central, espera para calefação, tudo prontinho, tá bom? Aqui, então, é a cozinha, gente. Olha que cozinha bonita, ó. Parece uma capa de revista também, toda branquinha, toda clean, geladeira novinha. Deixa eu te mostrar, ó. Aqui a área de serviço. Já tá praticamente toda equipada, com máquina lave-seca. Aqui, a gente tem um detalhe, tá, gente? O junker, o boiler da água quente, tá aqui, ó. E tem esse móvel aqui que deixa escondidinho Maravilhoso Torneira, pia, já tá tudo aqui Aqui dá pra você fechar, ó E aqui, meu cara, então, é a sua cozinha Fogão cooktop, o forno tá aqui Olha que top, gente, ó Olha os puxadores aqui Olha que legal Pan de prato Ah, aqui é lixeirinha Uma torneira, mano, comando, gente, ó Olha que legal essa torneira aqui, ó você É direcional, ó Aqui a gente tem alguns móveis, gente, ó. Também, todo sob medida. Tava procurando aqui onde é que fica o micro. Fica em algum lugar por aí. <risos> tem o forno aqui, tá, gente? Acho que o certo é deixar ali em cima, não sei. Uh, Se assim eu errei, proprietário, desculpe, não achei o micro. <risos> Vamos ver aqui em cima, ó. Vamos lá. Não, aqui tem só as caixinhas. que também não vai ser. Aqui a churrasqueira, tá gente? Aqui o espaço pra você guardar o seu carvão, a sua lenha aqui E agora eu quero te mostrar os dormitórios que estão lindos demais, meu cara Vamos lá conhecer? Vamos lá então Primeiro eu quero te mostrar um detalhe Desde a entrada do apartamento até aqui totalmente revestido, gente, ó Isso aqui é um MDF, tá? Parece uma, uma lâmina, uma melanina, parece <risos> Aqui, gente lavabo Olha que lindo maravilhoso gente olha só e agora sim nós vamos entrar nas duas suítes maravilhosas que eu preparei para você aqui olha só gente aqui no corredor das duas suítes tem uma porta que você pode estar isolando aqui ó Deixa eu te mostrar ó você pode estar isolando aqui então a entrada dos dormitórios. Olha só, eu quero te mostrar essa suíte aqui Ficou linda, gente Essa suíte aqui de casal Uma cama de casal, ar-condicionado split Tá ali, um LED aqui atrás Gente, na cabeceira, no MDF, ó Isso aqui é cor, meu caro ó. Lindo, maravilhoso Tem uma abertura aqui também Dá vista pro playground ali Pro outro bloco, aqui um guarda-roupa Duas portas, televisor com LED Também por trás, olha que lindo, ó Que apartamento maravilhoso, gente e aqui a gente tem o banheiro dessa suíte, olha que espaçoso, Quartzo branco, tem agora uh, o bloco de vidro até o teto, LED aqui no espelho e essa aqui é a sua primeira suíte desse belo apartamento aqui em Gramado. Agora eu quero te mostrar a suíte que eu acho que é a melhor né, <risos> a principal aqui gente, ó, aqui na entrada já tem uns painéis aqui gente, ó, uns revestimentos com gesso, olha que legal maravilhoso isso aqui aqui à minha esquerda gente, a gente tem já o primeiro banheiro primeiro não né o banheiro dessa suíte linda maravilhosa chuveiro já tá ali a é gás lindíssimo, lindíssimo aqui tem um nicho diferente gente ó olha só tipo uma prateleira de granito bacana né ainda é bem legal tem uma luz de led ali dentro ó, do box olha que top aqui um espelhão com LED também, e aqui meu cara, olha só, aqui você tem uma cama de casal belíssima, olha que legal gente, as luminárias atrás ali, lindas né, tem um quadro maravilhoso, aqui é estofadinho gente, ó, e ali uma janela para o norte com uma vista sensacional, já vou te mostrar, um televisor, aqui já vem com ar-condicionado, paredão aqui revestido, parece marfim, que é mais clarinho. Aqui bastante gavetas aqui, gente, ó. E aqui um guarda-roupa, duas portas, bem espaçoso também, mais gaveteiro aqui. E olha essa vista aqui, gente. Vem cá, vamos abrir aqui. Escutem o canto dos pássaros aqui na serra. Bacana, né, gente? Esse belo apartamento tá à venda, pode ser seu, vai ser entregue, mobiliado, decorado, não precisa fazer mais nada. Se você tem interesse, chame agora mesmo, gente, um dos nossos corretores, ou marque comigo aqui, eu posso vir te atender, não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, então, até o próximo vídeo, gente. Deus te abençoe, te dê sabedoria, que você prospere bastante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente. Até mais. Tchau.